Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Fazer um vídeo rápido. A dica de hoje é como deixar suas ferramentas ó, bem novinha, como se fosse tirada da loja hoje. Então, Os pedreiros tem um pouco de dificuldade com isso, porque a coruja pega mesmo e às vezes daqui a ser suja de propósito para fazer esse vídeo. Mas aqui, ó, mostrar para vocês. Aí eu tenho aqui uma lixadeira ou esmelhadeira como alguns conhecem e esse lixo aqui, esse disco flap é muito bom para esse tipo de limpeza eu vou tentar filmar aqui enquanto eu lixo caso eu não dê eu mostro o resultado para vocês tudo bem, vamos lá dar uma demonstração rápida fazer aqui no restante e mostro o resultado final para você e uma dica top no final finalizei pessoal aqui e aí vale a pena ou não vale? Olha aí como fica novinha de fábrica né? Olha os dentes. na qualidade os pedreiros sabem que isso aqui facilita muito para espalhar massa né? Então se já aconteceu com você e vai acontecer, vai é a dica para deixar sua ferramenta sempre limpa. Agora a dica de ouro, você fez essa limpeza, você consegue aí agora vaselina, óleo queimado, qualquer coisa que faz isso, ó, ó, espalha aqui uma quantidade generosa e ó Aí não vai ficar com o esquemado que a lixadeira, a esmelhadeira deixa. Pronto, aqui ó. Pode ficar despreocupado que ela não vai enferrujar, ficar preta de jeito nenhum. Pronto, tira o excesso. Aqui. Show de bola. Aqui agora eu posso enxugar, tirar o excesso, que ela já não, não muda mais de cor. É uma dica top? Ou não é? Agora, a próxima novidade vai ser essa colézinha aqui. Eu recuperei ela. Eu vou fazer os dentes da desempenadeira, igual essa aqui. Vou fazer os dentes aqui. Ela vai ser a colher para espalhar a massa no piso e para também já... Fazer a dentada na argamassa, né? Você vai gostar dessa dica. Essa foi a dica rápida aí do canal. você gostou, se vai te ajudar. E deixa aí no comentário se você também, sem querer ou esqueceu, ou a coruja pegou mesmo e a ferramenta ficou melada mesmo. Não teve ponto de correr. Obrigado. Forte abraço.